Oi, galera! Hoje mais um dia na contagem regressiva para a E3 e o anúncio do próximo Just Dance. E assim, mais dois teasers foram anunciados. O primeiro teaser de hoje foi bem fácil. Posso dizer que o mais fácil até agora. Pelo menos para quem já conhecia a música Skibiri, da banda russa Little Big. O teaser mostra dois coaches que lembram bastante o figurino dos cantores do videoclipe e fazendo o característico passo da dança oficial. E ainda como se não tivesse como ficar mais claro, também tem um relógio despertador com o ano de 1985 e um urso, iguais às tatuagens do vocalista do grupo Ilya Prusky. Skiveri com certeza vai ser uma das músicas meme dessa edição. O clipe é recheado de referências da internet e a coreografia é muito engraçada. Eu já estava torcendo para que essa música fosse entrar no dia sense 2020. Mas, mesmo sabendo que, muito provavelmente, essa música será apresentada na E3, ainda fica a dúvida de qual versão será utilizada. Sim, essa música possui uma versão alternativa, chamada Skibiri Romantic Version, que tem uma pegada mais suave, uma coreografia um pouco diferente e o protagonista se apaixonando pelo Godzilla. Na minha opinião, a versão romântica é melhor de se ouvir, e eu preferia que fosse essa escolhida. Porém, eu acho mais provável que, quando essa música estava em desenvolvimento, a segunda versão da música não tinha sido ainda lançada, pois tem apenas dois meses. Mas quem sabe tenham conseguido terminar a coreografia do Just Dance depois do lançamento dessa versão. E vejamos do Just Dance os passos de ambas as coreografias. O segundo teaser vazou por engano no Instagram do Just Dance da Espanha. Quando foram publicar o anúncio sobre o Just Dance ser lançado também no console da Google Stadia. No lugar da imagem de divulgação, foi postado por engano o segundo teaser, de hoje, que pouco tempo depois foi apagado, e aí com a foto correta. Por isso, o teaser não estava com a legenda correta na foto, mas apenas com os elementos da imagem já é suficiente para descobrir qual música possa ser. Uma das músicas mais aguardadas para este ano é o hit Com Calma, do Daddy Yankee. <música> No teaser nós vemos algumas televisões de tubo e o nosso conhecido mascote Panda, com um novo visual e um grande par de óculos de sol, que lembram justamente os usados no clipe de Con Calma. No clipe vemos também vários desse tipo de televisão, que o teaser faz referência. Então, será que a próxima música do Panda será Con Calma? E assim como Esquibiri, essa música também tem duas versões. Poderia ser que a versão utilizada no jogo seja o remix com a Katy Perry. Eu pessoalmente gosto igualmente das duas versões, e estou muito animado para ver como ficará essa música no jogo, mas espero que tenha versão alternativa para não ficarmos limitados a apenas lançar com o panda. E vocês, preferem qual versão, com a Katy Perry ou sem? E Skibiri, qual a sua versão favorita? Gostaram das escolhas das músicas, ou acham que na verdade os teasers tratam de outras músicas? Digam o que vocês acharam aqui embaixo nos comentários, e não se esqueçam de ligar o sininho para não perderem a análise de amanhã. Um grande abraço e fui!